Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida a chaga a procura da cura Nego drama, tenta ver e não ver nada A não ser uma estrela longe, meio ofuscada Sente o drama do preço e da cobrança No amor, no ódio e na insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego para pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil. São Paulo, agonia, que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas e cortiços Você deve estar tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito da farda que pratica o mal. Vê pobre, preso, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos... Não é conto, nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, o cuzão? Eu sou irmão dos meus trutas de batalha. Eu era carne, agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tirou o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Eu olho para trás e vejo a estrada que eu trilhei, Mocó. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fase e várias etapas, do quem é quem, dos mano e das minas fracas. Negro drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. que se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a é provar que és um homem, não um covarde. Que Deus te guarde, pois eu sei. Ele não é neutro. Ele vigia os ricos. Mas ambos que vêm do gueto. Eu visto, preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora. Essa estrada eu vejo dólares e vários quilates. E falo pro mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera, vejar um ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio. Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sofreu. Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil. Negro drama.